Salve família, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Como é que você tá? Você tá bem? Cara, que bom ver você aqui de novo, mano. Você acredita que eu fico muito feliz porque você tá vindo ver meus vídeos? E também, mano, uma coisinha que me deixa triste é que tu não tá comentando, mano. Então comenta aí, beleza? Hoje eu quis assistir uma parada diferente como você vê aí. Eu, mano, eu quero assistir coisas sobre carro, velho. Eu gosto de assistir coisas sobre carro. mano. você gosta de assistir coisas sobre carros? Eu gosto. Eu gosto bastante mesmo, de verdade, mano. Eu fico muito eu satisfeito até mesmo porque eu gosto de mexer no carro. Então eu tenho algumas ideias, então, do que fazer. E você, mano, o que, que você faz assim quando você gosta de assistir vídeo de carro? Qual que é a ideia que você tem? O porquê que você assistiu por assistir, ou aquele sonho que você tem de ter aquela nave filhazona marota. Bom, mas é isso. Então hoje viemos assistir o, o canal Biela Torta, beleza? Link na descrição. É, é um Carbaços 78, número 78 E, mano, eu tô bem ansioso Pra ver e assistir o que que vai acontecer Mano, porque esses caras, posta É só doideira, tá ligado? Só doideira Mesmo, então, mano, só prepare-se agora Porque tu vai ver o layout que o Vitor criou Pra mim, do React, mano, olha que coisa Linda, deixa eu apertar aqui em 3, 2, 1 Oh my God, que lindo, cara Eu tô olhando pro lado que tá muito lindo isso aqui vai tá muito bonito isso Vamos lá, mano, vamos assistir rapidão aqui Deixa o likezão, compartilha, beleza? Bora 4 mil inscritos aí, muito Falta muito pouco, velho. Falta muito pouco. Então, compartilha. Beleza, eu quero saber aonde vai ser o pega, aonde vai ser o pega. Onde vai ser o pega Eita, preula ah, nossa, do... a a mano. De gelo. Olha a pedra. Ó, oh, cabeça e... do... de gelo. Caraca, velho. Beleza. Nossa, chegou o dia Mas mais esperado. Mas a pessoa entrou num carro da na rua assim, ó, andando, não tá mexendo as rodas, bicho, Então, já sabe. Hoje é dia de colocar ventão na nave espacial. Nossa, mano, vai buscar a é o Brian, né, que Se cuida, viu? Até matar. tarde Quebra o fuso, véi Você quer ir, rapaz. Hoje é dia de comer Ai, um espetinho de frango direto da brasa. Olha que monstra, mano. Ai caraca. Pegou fogo, velho. E o melhor de ai. tudo é que está começando mais uma delícia de carbaços aqui no leilão. Não, não! Ai! Que merda, velho! Então, deixou... Mano, eu tava assistindo essa parada aqui, ó deixa eu comentar uma fita que aconteceu comigo, eu, quando eu fiz 18 anos eu fui me alistar, quando eu fui me alistar eu fui com um amigo meu, tá ligado, me alistar e era na, na subprefeitura aqui na onde que eu moro, tá ligado subprefeitura de São Mateus e ele resolveu ir com o carro, o pai dele emprestava o carro pra ele, a gente era, tava acabando de fazer 18, ninguém era nem habilitado, tá ligado eu não faça isso galera, não faz isso não beleza, tá, mas enfim, aconteceu aí ele não era habilitado, e aí mano, ele é, na subprefeitura tem o um estacionamento lá e não tinha vaga pra poder parar o carro e tal, e aí ele falou mano do nada surgiu uma vaga ele foi Fernando, correndo, pegar o carro que tava na rua, colocar lá dentro da sua prefeitura, para não medo de roubar, tá ligado? Nossa, mano, se ele tivesse esse vídeo, velho, tenho certeza que ele vai falar, mano, não é possível, velho. Aí, mano, ele dando ré, mas tava tipo, tinha umas 500 pessoas, velho. Nossa, tinha gente, mano, naquele dia que a gente foi se alistar. E aí, mano, ele dando ré. Maluco, ele ele eu acho que ele se perdeu no acelerador no freio, ele pisou tão forte no acelerador, mano, que ele bateu no portão, mas foi um barulho, mano. Que eu até eu pedi que não conhecia ele, tá ligado? Eu não conheço, não conheço esse cara. Pelo amor de Deus, passa direto. Então ele é um carbaço, bicho. É. E aí, Gaeta? Você é um carbaço? Vamos lá, vamos continuar assistindo. não gostei. E se ainda não for inscrito? Olha, super cooper, mano. Olha indulação. só a ideia. Olha o cara fazendo isso, Eu é. Agora essa música, mano. Alguém sabe o nome dessa música? Vamos ver é o que é que, que, que é o cara bonito, vai fazer. Sou bonito, é lindo! É lindo, lindo é gostoso, gostoso, gostoso, gostoso! Cheiroso! Cheiroso! Bonito! Que merda, ah. Todo dia tem uma merda. Chega no ouvidinho do opaleiro e pergunta: É V6? Os caras tão tá me tirando. Seja o carro! Seja o Você tá brabo? Ah. Se ah. hoje, eu consigo um bom ah, desconto. Se eu não comprar nada, o desconto é bem maior. Vem, Stonks. Que que é isso, velho? Ah, Ai, é nada. Não, não, não, não. Não, não, não, não, não. Meu Deus. Isso dói, velho, é sério. Uma música brava. Caraca, velho! Mano, já pensou, velho? Caraca, mano, não sabia que era vida. possível, é velho. Ainda não foi estes três aqui. Call a tow truck for a toy car. eu preciso meu carro. O que está acontecendo com não ah, o cara entrou na onda, velho. <risos> o cara entrou na onda, mano. Ah, o cara entrou na onda, mano. <risos> ah, mano, você pagou? Fit Toro. Fit Toro. Fit touro Não presta. não presta, não, tu não tem condição de comprar. O é... um zero desse aqui, aí liso, não, não é muito boa, não? Tu não tem condição de comprar. Magote liso. Nem sei o Ah, olha isso, mano. Eu só tinha uma roda, velho. Não tem condição de comprar. Olha ah, só, é isso. uma Fiorino, viado. É uma Fiorino, que mano. Eu Nossa, de... Nossa cara, pelo amor de Deus, mano. Os caras cagaram. Quando a Fiat ah, comprou, eles cagaram o bagulho. Eu tô voando, A, a imagem aproximada e... Eita, Eita pro... mano, eu já fiz isso com o gol. É sério, não é mentira. A Amanda tá de prova. Ela tava comigo. O que, que o Chevetinho vai fazer? Nossa, Nossa, mano Olha, um, o mola só ah, tá andando, velho É, pelo é, menos a mola andou, né? Agora que o mundo inteiro sabe que o Uno é o melhor carro que tem na Terra A mulherada tá até brigando para pegar os Nossa, negros Nossa, mano O melhor de tudo é que Nossa, o carabrisa e o farol do Uno custam apenas 370 Nossa, reais e centavos não, cara. Até quando dá prejuízo, o Uno é o melhor carro do mundo Eu consigo voar. Ai, meu Deus, lá, mano. Mais. Tira, tira. No último Carbaços, nós vimos a eficiência que desta é isso, equipe velho? para apagar um incêndio. Mas tem gente que já está em um nível mais avançado ainda. Tá pegando fogo, bicho. Chama o lá. Vai, vai, ó. Aprende aprende ó eu tenho uma dica, é sério, quando, quando tiver algum problema na parte elétrica, mano, assim do carro, geralmente, é... Se, não adianta você jogar água, porque a, a elétrica vai continuar fritando mano, tira um polo da bateria velho, porque aí vai encerrar toda a eletricidade que tem no carro então, basicamente, eu salvei um carro meu assim, velho, sem zoeira, eu tirei o polo da bateria, por isso que o cara tava empurrando ali no capô, lembra a hora que ele empurrou uma parada assim, aquilo ali é porque ele tava tentando desconectar a bateria, porque quando desconecta ele encerra a corrente ali, você Aí você acaba molhando, tá ligado? Tipo, não dá nada é isso? <risos> Meu Deus do céu, cara Nossa, virou chocolateado Olha lá, o brasileiro dando aula pra NASA de novo Que que é isso, velho? É Tudo nada É nada Aterrissagem perfeita, Beto é nada. Puta mano, olha os caras. Oxi! O câmera se assustou, velho. Eita lá. Nossa, mano, que perigo, velho. Não, aí pega a chave e o carro, né? aí ao fly a fit to night. Ó oh, o Marquinho, velho. This is não É nada. Ave Maria. Mano, o cara fez aquilo. Num então, Veloster? Vai é sério? Inteiro. Mentira. Falou que comprou outro. Não, mentira. Calma aí, velho. Calma aí. Não. Ué. Não era, não era um Veloster, não. Que carro será que era aquele, manos? Que carro que era aquele, será? Ó, se liga. Era um Veloster, velho. Era um Veloster. O troféu do ano vai para este guerreiro. Falou que comprou outro Opala. E a mulher respondeu que não cabia mais carro velho na garagem. Ai, meu Deus. Olha o que ele fez, velho. não sei o que anda acontecendo oh, na maior porta-mala mas só este mês maior porta-mala porta da, da categoria geladeira pampa carregando fiat espaço na TV velho isso passou na TV mano, é, louco, é, na TV. é, é uma sério uma é verdade mano. Mano, mano e não é uma pampa velho é uma saveira. frete igual carreta eu já vi Para ficar tudo equilibrado que que é isso? suspensão desta capota Lux. agora só tá faltando o caminhão carregando vagão de trem Sim. Vou fazendo frete, cortando estrada. Carga express. E aí, galera? Bom, família, acabamos o vídeo. Ficamos por aqui, mano. Os caras... É pior velho, os caras é os pior os caras é os pior mano, comenta aí qual que foi o mais carbaço de todos, mano, acho que o mais carbaço de todos foi o que eu comentei que é o meu amigo lá da prefeitura né, então mano, eu vou ficando por aqui velho, espero que você tenha gostado, tamo junto, até o próximo vídeo aí ó, comenta, compartilha, e é isso mano, tamo junto, tchau, tchau carbaço, se você é um carbaço, deixa o like se você não é, deixa um like, e é isso, fui